É, e a Cano, por exemplo, que é essa aqui, a NELC, né? ela está se especializando cada vez mais em filmagem. É. Então, pô, já todo mundo está começando a usar esse tipo de equipamento. Que ela é prática, fotográfica com qualidade e filma com qualidade como se fosse uma câmera daquelas bloco de câmera, é. né? de 15 quilos. Isso aqui faz a grama, né? Teu então, nome completo, Dentinho? Meu nome completo? Joaquim Bento Ribeiro Dantas. Conhecido né? como Bento. Bento. Aqui ainda me chama muito de Bentinho, porque eu nunca fui promovido. Bento era o meu pai. <risos> você continuou... É, volta e meia você me continua me chamando de Bentinho, mas não é um hábito de família. É mais daqui, exatamente, talvez por respeito ao meu pai. Né? Hum. Teu pai foi uma pessoa muito importante aqui em Bozo. Ah, sem dúvida. E muito querido também. Ele, ele foi muito querido aí. Porque como é que ele veio para cá? Como é que foi essa história dele aqui? Olha, a história dele aqui, com o princípio muito, muita gente não acredita, porque acham que eu vim por, por causa dele, é o contrário, né? Eu vim para cá pela primeira vez, provavelmente 47, 48, tinha 14, 15 anos de idade, vim pescar de mergulho com o boy Sampaio, lá, que o Sampaio tinha um casa lá na armação. Né? E... <tos> E, e, com isso, vim várias vezes, sempre para mergulhar. E quando eu tinha uns 8, 19 anos, 20 anos talvez, eu comprei um pequeno terreno aqui na, na, em Manguinhos, não é? E, e um dia meu pai me disse você, que lugar que vocês vivem se metendo lá para ir mergulhar, para passar e tal. Eu quero ir lá um dia com, ver como vocês. E veio, pegou, pegou. ele tinha um carrão na época, né? acho que era um Galaxy ou um Oldsmobile, né? Ele teve os dois, eu não me lembro exatamente qual dos dois foi. Deu uma bruta batida na estrada que estava em construção, tinham feito um degrau na estrada. Avariou a suspensão do carro. Eu pensei nunca mais volta. Isso nunca mais deixou de voltar. Adorou o clima, o lugar e tudo. Meu pai era muito sensível à, à mudança de temperatura. Ele morria de calor e morria de frio. E minha mãe gostava de Petrópolis. Ele tinha ódio mortal a Petrópolis, que achava que chovia demais, que negócio. Todo. Então ele aproveitou. E começou a vir para cá, aumentou a minha pequena casinha, que era só um quarto, uma mini kitnet e um banheiro. Fez primeiro uma sala, depois fez um quarto para ela e para a minha mãe. Depois, que queria um quarto de hóspede, me expulsou do meu quarto, fiz um quarto de hóspede para mim. E no final, minha mãe então fez uma grande sala na frente, marcou no chão até, uma grande sala na frente. E assim foi construída a casa. E o... isso foi em que época que o teu pai descobriu isso aqui? Olha, é... veja um pouco. Quando meu pai veio aqui a primeira vez, eu devia ter uns 23 anos, mais ou menos. Quer dizer, começou eu sou não é? nós estamos falando então de 50, 54, 55, 56, né? meados da década de 50. E ele se apaixonou por nós. Isso. E aí, o que, que ele fez para se tornar tão querido? Porque muitas pessoas vieram para cá e. É, bem, ele, meu pai sempre teve um grande espírito público né de fazer coisas para a comunidade. Então, aqui ele fez a primeira esco, as primeiras escolas de manguinhos, construiu a igreja, fez um, um pequeno posto de saúde que ele com o prestígio dele da, na aeronáutica, ele conseguia que o, me, o médico da base de São Pedro da Aldeia viesse da, da, da plantão aqui uma vez por semana, e fez o, o, o cais em volta da igreja, para proteger a igreja, foi fazendo as coisas, né acabou abrindo a estrada de, de... A igreja que ele construiu foi essa de Santa Rita? Isso, que não chegou a, não chegou a acabar, ele morreu antes. Ela estava em, em final de obra e morreu antes. E, e o projeto original foi desvirtuado logo de cara por quem acabou a igreja, que foi o Horácio Mili, que tinha casa aqui na praia também. E depois agora os padres ampliaram bastante a igreja, então ela tela totalmente diferente do, do projeto original. E aí ele foi fazendo essas coisas todas, e ele ficou, a verdade, ele ficou como subprefeito informal? Não, ele ficou muito amigo do Antônio Castro, que era prefeito um, um do prefeito de Cabo Frio. Os dois ficaram muito amigos. E ele, então, o Antônio Castro pediu a ele que fosse uma espécie assim, de assessor especial, uma espécie de... Uh, o, plano, o, o, o cargo era de assessor especial, ganhava um real por, por, por, por mês. E, e o, ele era uma espécie assim de... de, de Administrador regional de Busque, fazia acontecer as coisas aqui. Ele foi fazendo, abriu essa estrada que vai do Pórtico pela Rasa até a Bahia Formosa, até a BR lá, que vai para Macaé. Né? E ele foi, fez aquela Praça dos Ossos, ele reformou inteira. E mil, mil coisas assim que ele foi fazendo. E meu pai era, era, tinha uma formação muito muito grande porque ele, ele fez quatro anos de engenharia e se formou em direito e ele era muito bom advogado então ele, ele tinha ele tomava, acertava as coisas aqui meio na advocacia meio na mão grande né um amigo dele na época invadiu a, a, a rua ele foi lá, pediu que tirasse e tal, o cara não tinha não, não, eu sou seu amigo, deixa para lá, eu preciso, e tal. Ele veio aqui numa quarta-feira, pegou os funcionários da prefeitura e derrubou o, o, a, o muro do cara, botou no lugar. E o senhor ficou louco, mas que é isso, que maluquice e tal, isso é muito fácil de ser Você vai ao juiz em Cabo Frio e diz a ele o seguinte, eu invadi a rua e o maluco do cara da prefeitura foi lá e derrubou. Você quer que o juiz dele, o de voltar, de você invadir a rua de volta. É evidente que nunca foi ninguém lá, ele fez isso com as duas ou três pessoas. Um que fez até uma varanda nos ossos, por conta própria, no meio da rua, ele foi lá e botou a varanda do cara embaixo, pura e simplesmente. E sempre dava esse conselho: vai lá o juiz, eu sou maluco, vai lá e de Deus o para para você poder retomar a sua invasão na rua. Parece que nunca foi ninguém. E o e Bus, na época, qual era a população? Olha, eu não tenho esse dado. Chamado. Eu não. Tá, tá bom. Eu não eu, Raul, eu não tenho esse dado, mas deve ser qualquer coisa, devia ser qualquer coisa por volta de duas mil pessoas por aí. Turismo, veranista, nada existiu. Não, começou isso, né? Os primeiros a virem para cá foram a família Sampaio, porque o Paulo Sampaio era casada, casado com uma neta do Onold, que era o dono da fazenda Campos Novos, que era dono da maior parte de Búzios. Entendeu? O Onold tinha duas filhas e uma delas era a mãe do, do, da, da Gilda Sampaio, casada com o Paulo então eles começaram a vir por aí né esse pessoal que era aparentado do de o outro que era filho da, da outra filha do, do Arnold, era o Luiz Reis né que, que ficou dono da Azeda da, da né eu ainda conseguindo ainda, ainda ainda conheci as duas senhoras é filhas do, do Ronald que eram digamos as, as meio donas da, daqui da, da, da maior parte da península né? e com isso começaram a vir a gente do Rio das, das, das, das digamos uh, das amizades dessa dessa eu mesmo né e meu pai viemos através do, do Boy Sampaio que é filho do Jack Sampaio que era irmão do Paulo né a, a, a a, a, a, a mulher do Paulo Sampaio, Dona Gilda, era cunhada dele, né? Conte-se que foi o teu pai ficou tão encantado com isso aqui, que chegou no Rio e ele era tipo um presidente de se chama hoje no Rio, falou com os empresários e veio um grupo junto com ele. Não, isso é um pouco de exagero. É? Porque os primeiros, a, a, a primeira a, a leva de turistas que vinha para cá foi muito mais de estrangeiro do que brasileiro. É? Tinha muitos estrangeiros, muito, uh, inclusive na, quando começaram a se abrir as primeiras posadas, o, o grosso, da, o grosso das, da, dos clientes eram, eram estrangeiros, franceses, ingleses, que vinham para cá. Meu pai mesmo muitas, uh, acolheu muito dessa gente. Inclusive, uma casa que ele, ele comprou, quando ele foi expandindo o terreno, né? é, o pequeno terreno que eu tinha, ele foi expandindo, aumentando, aumentando, comprando mais lotes, mais lotes. Inclusive, comprou uma casa de um uruguaio que tinha, que tinha feito essa casa aí, que se mudou, e, e essa casa teve muito tempo a, a, a cedida, que meu pai não alugou, ao embaixador da Inglaterra, que, que vinha sempre aí. né? Inclusive, a mulher dele era escritora, né? ele se inspirava a escrever aqui em Búzios e tal, gostava do lugar. Depois é que a, a, o pessoal do Rio de Janeiro mesmo começou a vir mais. Mas sempre, é, o, é, quando nós viemos aqui, o, o interessante disso é que eram duas cidades, né? duas vilas. Né? Manguinhos e, os, e, e, e, e Armação. Eram duas vilas as pessoas até falavam ligeiramente diferente e não se davam, não é que não se davam. A comunicação era difícil porque, por incrível que pareça, o trecho mais instável da estrada é esse de Manguinhos, era esse de Manguinhos até até Armação que quando chovia muito ficava enlameado. Daqui, daqui para Cabo Frio era muito mais areia, né? então dificilmente você atolava, ficava ruim. Eu mesmo preferia mil vezes quando tinha aqui a Armação Aí ia lá mergulhar com o boy, eu com os amigos lá, eu ia de barco. pô. Porque esse trecho, trecho pequeno entre a armação, que é hoje a praça, Rua das Pedras, e Manguinhos ficava intransitável com chuva. Mas é com muita chuva. Com chuva pequena dava para passar bem. Intransitável não chegava a ficar, o ônibus passava, então, mas você ia de carro, se evitava aí, porque era chato. <risos> Chovia para, não é tudo um lameiro danado, você ia fazer o que lá? Não é? A única coisa que eu tinha para fazer lá era ver os amigos, porque restaurante não existia. Não, aqui, aqui não tinha farmácia. Eu, um dia tive uma, uma, uma conjuntivite, tive que pegar o carro e pegar o Cabo Frio para arranjar um colírio. Não tinha nada aqui muito pouco, né? É. E essas duas mil pessoas que vocês não tinha o um posto de gasolina do CCEU que é onde é mais ou menos a escola a... aquela escola teutônio Ele... aquela escola teutônio ah, o é? posto de gasolina dele era por era por... naquela região ali, né? E era uma coisa fantástica, né? lindo o posto? Uma, uma bomba vermelha com um, um grande reservatório de vidro transparente, graduado. Então você bombeava a gasolina para o re, reservatório, que era 20 litros. Você bombeava 20 litros para o reservatório quando marcava, então, por gravidade, enchia o carro. Né? Era linda a bomba, só que eu não gostava, eu não, não, não, não, não tinha inveja, era da vida do cara que, me, que bombeava aquela desgraça ali. E o pessoal vivia aqui, todo mundo de pesca. Olha, aqui tinha uma pequena uh, comunidade rural. Tá certo? De pequenas uh, plantações de uma coisa ou de outra, né? Mas, mas, mas tinha um, pouco, um pouquinho de coisa. Tem uma história toda muito complicada, que até hoje eu não consegui desvendar exatamente, do famoso Bananal do Arnold que tinha um bananal enorme aqui e que esse bananal teria sido incendiado de propósito. Eu ponho em dúvida isso, não é? conversando até com botânicos e tudo isso. Primeiro, que essa não é uma região de bananal, né? muito seca, muito árida e muito ensolarada para banana E o segundo problema é que bananal não pega fogo com essa conversa. Mas, enfim, é, a... a, a o que houve um bananal houve, o tamanho dele que era muito, na minha opinião, foi muito exagerado. E também havia uma pequena uh, tentativa de plantar café aqui. A, a, a, a, casa, a casa original da Fazenda da Ferradura, que fica em cima do morro, vendo, não é um morro, uma colinazinha que tem vista para essa ferradura inteira, que naquela época era absolutamente deserta, não tinha uma casa, só tinha essa casa, eu ainda vi um pequeno uh, terreiro de café, de secagem de café a, ao lado dela. Mas também não é uma região de café, então não deve ter ido para diante. É, a mesma pescaria né, é, sempre foi muito, uh, uh, digamos, uh, uh, não muito, não era uma pescaria abundante. Havia pescaria, evidentemente, de, de linha normal, né, e que do, do pessoal da terra, uma, uma, uma, um cerco outro de, de, de, de alguma coisa, mas como não havia refrigeração, né, o peixe tinha que ser salgado, que fica... Um gosto abominável de ruim. Havia uma salga ali, onde é embaixo daquele morrote da igreja. Tinha uma salga de peixe ele Era um cheiro de meter medo. E, e as traineiras vinham muito aqui. né Principalmente quando o tempo virava fora, se, se acomodavam aqui na época de lua cheia, que elas não podem pescar porque não enxergam o cardume. né Enfim, sempre havia... O movimento de pesca, e muito, a quantidade de mulheres muito maior que de homens, porque os, os garotos, por falta de oportunidades aqui, quando as treineiras vinham com 14, 15 anos, entravam na treineira para aprender a profissão e, e não, ou não voltavam mais ou voltavam depois de muito tempo. Né? Agora, também, muita gente era empregado aqui na, na pescaria, né? nessas treineiras, ia para o mar, passava uns dias e voltava para trazer, não é dinheiro para a família nessa história toda, e ali, na, na, no, no, no, ali no Bar do Mangue tem lá até um o retrato de vários desses pescadores do tempo antigo e tudo isso. E por que ossos? Por causa do, do, do quê? Por, o, o mais interessante, Raul, é que muito pouca gente sabe a origem do nome da cidade, Armação dos Búzios, o que é armação? Armação entendeu? não é você assim, armar uma patifaria em cima de alguém, não é? Armação é o lugar onde você prepara os barcos, os navios, ou para pescar, ou para guerra, não é? Então, aqui em 1750, mais ou menos, foi criada uma armação da pesca de baleias, entendeu? Por isso, a... e como tinha muito aqueles busos, aqueles caramujos grandes, de mar, de busos, que é muito bonito, inclusive, não é? E ficou, ficou a armação dos búzios, não durou muito tempo, não durou muito tempo a armação dos búzios por um motivo muito simples, é? as baleias encostam na, na, na costa com vento sudoeste. E se afastam com o Nordeste. Como aqui a preponderância do Nordeste é muito grande, a pescaria de baleias era muito pequena. Mas a igreja é do, desse tempo, a igrejinha ali dos ossos. E os ossos, porque eram ossos de baleia, você encontrava lá. Ah, eram ossos de baleia? É, mesmo, isso. Né? Eu cheguei, meu pai chegou a encontrar, não, não lá nos ossos, não me lembro aonde, talvez em Giribá, não sei aonde, um, um maxilar inferior de um, de um pequeno cachalote que ele trouxe para casa. Ainda tinha isso lá em casa até, até uns anos atrás. Quer dizer, então tinham as baleias, eles pescavam fora e traziam para cá para fazer a... É, é para você abrir a baleia, desossar, não é a ferver a, a, a banha para fazer o óleo, que é o, a coisa mais importante.